O Fim da História, Henri Lefebvre A Comuna de Paris A Comuna de Paris fornece o mais belo exemplo de ideologização de uma história e da história. Uma imagem mítica, uma interpretação partidária, na acepção precisa deste termo, entrou na cultura e impôs-se esmagando as outras versões. Oficialmente, pode-se dizer que a Comuna de Paris foi uma revolução proletária, a primeira, teve os mesmos objetivos que a seguir o movimento operário, socialista ou comunista a saber, o crescimento econômico de onde veio seu fracasso? de uma ausência faltava aos participantes da comuna um partido político capaz de dirigir a ação revolucionária sobre esta imagem ideológica, quantas reservas a formular o movimento popular, no fim do assédio de Paris, não reunia apenas operários então pouco numerosos e difíceis de definir como tais os seus objetivos tão vastos como confusos sem relação com o crescimento das forças produtivas os projetos dos participantes na comuna eram aliás tais que a vida política francesa de há um século para cá pouco a pouco os chama a ordem do dia e os realiza melhor ou pior incluindo a descentralização quanto ao fracasso devia-se ao contexto e às condições políticas. A ausência de um núcleo, o partido dirigente, também se deve a este contexto. Não será historicamente absurdo afirmar que uma revolução fracassa a falta deste ou daquele elemento determinado ao mesmo tempo que se propõe uma teoria das condições econômicas históricas? Em segundo lugar, o movimento popular, numa larga medida proletário, teve um aspecto e um sentido menosprezados. A espontaneidade desempenhou aí o papel maior, uma espontaneidade alegre. Guerra civil, luta de morte, festa, só se separavam no decurso dos acontecimentos. Além disso, e sobretudo, foi a primeira revolução urbana. Os operários e o povo parisiense não se bateram apenas na cidade, mas pela cidade. Paris não era apenas o teatro da história, o lugar passivo da ação. Na luta estava em jogo a cidade e o seu centro, a Câmara. A Comuna de Paris não era apenas um meio político, um instrumento, mais e melhor, o sentido da luta. Desapossados de sua cidade, expulsos do centro por Hausmann, os operários e o povo voltaram em força a 18 de março de 1871 e reconquistaram o que lhes pertencia. A este título, os participantes da Comuna viveram num tempo para lá de si próprios uma temporalidade política em avanço em relação à econômica, ao psiquismo e à ética, aos interesses particulares dos grupos e classes em presença. Eles foram afoitamente até o ponto de porem, a partir do centro por eles retomado, as questões de descentramento e descentralização. Este tempo, ainda que tendo as suas raízes na história, ia para além do momento histórico, em direção ao possível através do impossível. A comuna propôs as primeiras formas de autogestão, simultaneamente unidades de produção e unidades territoriais, comunas urbanas.